Valeu. É isso aí, Lente Preciso. Obrigado, Dudu. E para pre... finalizar, os nossos amigos do Cidade Alerta de São Paulo, meu grande amigo Luiz Bate e Percival de Souza, que também deixaram uma mensagem para a gente. Vamos ver. Oi, gente, amiga, olha, o Cidade Alerta Minas completa três anos. Eu quero mandar um forte abraço para o meu querido Elverti Moreira, que nos representa muito bem aí no estado de Minas Gerais. É o responsável pelos grandes números de audiência da nossa Record Minas. Parabéns, Elverti, pelo seu compromisso com a população, de toda a sua equipe aí do Cidade Alerta Minas, especialmente dos nossos repórteres que trabalham duro para deixar o povo mineiro bem informado. Que esses três anos de muito sucesso se multipliquem aqui na Record. Não é, Percy? Parabéns, Elvert Parabéns, Cidade Alerta. Dois grandes amigos que eu tenho. Obrigado, Bart, obrigado também, Percival. E acaba de chegar uma última mensagem. Essa é a surpresa até para mim. Vamos ver. Hoje é o dia de dar os parabéns ao Cidade Alerta Minas. Três anos de história de uma equipe guerreira, de uma equipe competente que tem à frente aí das câmeras um dos melhores apresentadores do Brasil, o de Moreira, um grande amigo, um grande companheiro, um homem comprometido com a notícia, com a verdade. Eu só tenho a agradecer de ter feito parte dessa história, dos primeiros instantes dessa história e por dois anos, um pouco mais, ter ficado juntinho com vocês aí. Muito obrigado por tudo sempre, pela amizade até hoje que eu tenho com vocês e vocês estão sempre no meu coração. Um beijo para todos vocês, parabéns, vocês merecem todo o sucesso do mundo para vocês. Ô oh, Caruso, muito obrigado, como eu tenho gratidão. Caruso, desde o início do Cidade Alerta, hoje diretor de jornalismo na Bahia, realmente agora me pegou de surpresa, eu fiquei muito feliz. Só tenho a agradecer. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do programa, eu peço a querida Aninha, Ana Cristina Pimenta, a, a Ludmila Fontainha, a nossa Lud, para a gente aqui fazer essa celebração e agradecer a todos que estão conosco desde o início. Obrigado, meninas, as nossas editoras que estão aqui agora. E no final, agora, agradecer a todos, todos que fazem parte do nosso Cidade Alerta Menos. Muito obrigado por esses três anos, que nós possamos ter juntos outros três, seis, nove. Está aqui simbolizado para todos nós. Tem que entregar agora para o meu grande amigo e irmão André Rocha. Pois é, André, passa rápido, né? São três anos emocionado nesse final com tudo que aconteceu. Estourando o tempo do seu jornal, pedindo licença ao nosso Jonathan Corta, a todos. Mas eu tenho que fazer esse agradecimento final aqui. Muito obrigado mesmo pela confiança, por todos estarem aqui comigo, conosco, porque nada se faz sozinho, tem que ter a mão de outras pessoas. Essa engrenagem é muito muito grande. Desculpa por ter roubado alguns segundos do MG Record, não. mas você segue agora. Abraço, queridão! Pelo contrário, eu quero fazer a minha homenagem também a todos vocês. Eu tô aqui há 11 meses como apresentador do MG Record, mas acompanhei a trajetória do Cidade Alerta Minas desde o início como repórter e foi linda a homenagem, não só para mostrar que a gente tem que comemorar mesmo, mas o valor que vocês deram para todas as pessoas e é isso que a gente precisa, que todos os profissionais sejam valorizados, porque a televisão é feita em conjunto. Muito obrigado, Elbert. Até segunda-feira. Tchau. Agora vamos juntos no MG Record. Continuar com as principais notícias de Minas. Sempre pedindo licença para entrar na sua casa. Hoje uma licença especial para Gabriel Noberto de Contagem, para Natália Juliana, também da cidade. Quero dar uma licença para Dayana, para Alda e também para Ingrid, que são lá de Juatupa. E a mineradora Vale confirmou. hoje. Hoje o deslizamento de parte do talude norte da mina de Gongosoco em Barão de Cocais na região central do estado. De